Boa noite, seja bem-vindo ao Brush News, o quadro aqui no canal Brush Rush, onde nós conferimos todas as notícias e coisas que tem a ver com arte, pintura, design, jogos e tudo mais. Na verdade, hoje é um dia especial, porque nós vamos fazer um react, <risos> olha só, tem, tem tudo uma primeira vez no YouTube, não é? <risos> do novo gameplay do Crash Bandicoot Mobile, que saiu agora, aí alguns minutos atrás, eu acho. Pelo que eu vi, então vamos dar uma conferida, ver o que, que a gente acha, quais são as nossas impressões deste jogo, ok? Vamos lá. Está começando o Brush News, o quadro de notícias no canal Brush Rush. Certo, temos, temos aqui então uma tela de celular e o vídeo já começa com este crashzinho aqui. Maravilhoso! alguma coisa mudaram, né? Um dos comentários que houve muito naquelas primeiras imagens do Crash era que ele parecia meio careca, né? Porque ele tava com um, um, um coco muito grande. A gente comentou sobre isso no design, naquele vídeo, primeiro comentário falando do design dele. E ele está diferente, ele foi modificado um pouco para fazer isso. Eu sinto que essa coco aqui também tá um tanto quanto diferente da última vez que a gente viu ela. Uh, nesse design, ela tá maravilhosa! E esse Crash tá muito bonitinho. Muito legal a solução aqui no chão, parece que tem um mapa de, de um normal map ali, né, para dar um pouquinho mais de textura. É engraçado porque lembra muito o Crash do play 1 naquelas fases lineares, só que tá ainda mais bonito e é muito bizarro pensar né, nessa diferença de tecnologia que a gente tem hoje. Vamos ver então o que, que a gente acha disso daqui. Pessoal, é um jogo mobile feito uma, uma um gameplay casual, né? Mas, é, é uma coisa muito legal, pelo menos na da minha, da minha visão. Eu vejo um jogo mobile do Crash, eu fico feliz. Eu sou um homem simples, tá bom? Uma coisa que eu já comentei antes e que eu achei muito legal nesse modelo do Crash é justamente esse fato dele ter essas pálpebras, que são modelos 3D separados, né? Que estão ali subindo e descendo na cara dele. Eu acho isso uma solução maravilhosa de, de simplicidade. E vamos ver então qual é desse gameplay? Cara, eu quero, eu quero ouvir, né? Vamos ver o que, que, que som que tem isso daqui. Então aqui, na animação do Crash... E foi neste momento que durante a edição o Guilherme percebeu que havia colocado a música do jogo extremamente alta e sua voz ficou muito baixa. Depois de minutos desesperados tentando arrumar essa discrepância auditiva, ele chegou no resultado meia boca, então se tiver muito alto mesmo, me desculpe, tá bom? Me desculpe! <risos> já A gente já vê que a animação tá muito legal, tem umas instruções da coco ali <risos> é, Dá um tap pra correr Ele tira, lógico Ah, ele deu uma segurada, era um tutorial, né? Caixinha pra pular pra cima, arrasta pra cima Muito bom Pra esquerda, pra direita, beleza Muito legal essas sombras projetadas que estão durante a fase Eu não sei se isso são... parece que é iluminação de verdade mesmo Porque tá interagindo com o próprio Crash Olha, tem um puro ali ah, oh, que bonitinha a animação dele, todo suave, toda redondinha, que maneiro. Os inimigos, olha oh, ele dá aquela rasteirinha, muito bom, as animações, as animações por exemplo, dos golpes originais, legal isso, coisas do cenário que mexem, dá pra ver um pouquinho da, do cenário meio que surgindo lá no fundo, é, ok, tem opções como aí. daí, olha aquela caixinha, como é que pega? <risos> O bom que eles mantiveram bastante da trilha sonora original mesmo. Esse cara tá muito lindo! Tá muito bonito. Adorei esse negócio também mais interativo. Parece que começou de onde tava, né? Ao invés de zerar o jogo e tal. Acho que é porque tinha um Bugza, né? Então deu um contínuo. Interessante. Vamos ver o quanto que ele vai fugir. Provavelmente é um, é um Runner endless né? Ele não vai ter fim. Vai ter... Ou será que vai ter algumas coisinhas diferentes no meio do caminho? Um mini-boss, outros personagens. Eu vi uma imagem... Uma formiga de nitro <risos> Mano, ela é linda Lá longe Ah, tem bolinha vindo Cara, então vai ter mini-sessões acontecendo Com um gameplay um pouquinho diferente Ah, eu já tô achando Muito bom, tô gostando pra caramba Que legal isso eu Não quero jogar <risos> A culpa aparece Que que é isso? Jogou uma poçãozinha Assim, vai ter uma dancinha ainda <risos> Ah, que beleza Ganhou um diamante Muito bem Nossa, então tá muito assim Nossa, eu gostei Enquanto quanto que eles estão se apoiando Em tudo aquilo que a gente já conhece do Crash, né De itens, de coisa, de elementos Mas estão introduzindo coisa nova, nunca tinha visto Que ela na a minha vida Ah! lá, terminou a fase Vai ser por fase, vai ter um mapinha, então provavelmente Não vai ser endless, vão ser fase Cortex. Ah, que maravilha! <risos> ah, que legal, olha lá, os vilãozão, tem o Digodile, tem o, o Enfrio, olha a cocunda maravilhosa! Que curioso, umas poçãozinhas de portal! <risos> o Digodile, que maravilha! Que maravilhoso! Tá ah. Olha, eu não tava hypado, mas agora eu tô... Olha o mapinha! Mano, que legal! O UI também, o X. olha que maneiro. Mano. E parece que é o mesmo modelo in-game, né? Que tá ali em pé. Certo, tem um negocinho. Tem então, é esse mundinho meio miniatura, que é meio que tradicional já desse tipo de coisa. Ah lá, Bomba Island, que tem as missões. Que que é isso? Formiga nível 1, nível 2... Ah não, isso aí é uma escorporila, vai ter Jesus eu, achei que se... eu nunca achei que eu ia ver de novo escorporila na minha vida Isso aí é, da... é daqueles jogos do, do Iron Vermilky, é isso? Era, não era? Será que eu tô doido? Escolhe a fasezinha Beleza, nossa, mas isso aqui tá muito legal <risos> Ele já cai de cara O que, que é isso? Glow Park? O Projeto é um ingrediente que ele precisa coletar tantos nessa fase, provavelmente Ou algo do gênero Legal, umas bolinhas caindo de cima, Não essa bola, mas acho que tava tá preso na época Muito legal Eu tô achando muito interessante Eu acho que tem dois caminhos ali, né? Um checkpoint Eu que Ah, tem o um caminho paralelo pelo alto ah, Ok, tô começando a ficar um pouquinho mais complexo <risos> que era aquilo tinha <risos> de e agora? Ah. Mano, que beleza. Nossa, eu não sei vocês, mas eu tô. Eu tô assim, batendo nostalgia maluca aqui por causa desse negócio. Tá muito legal. A gente teve recentemente o um remake e tal, mas é. Eu não sei, a gente tá, tá ansiosamente esperando o tal do Crash 4, né? Ah, uh, 4. Uma continuação de um jogo original Que não seja aqueles outros que derivavam um pouquinho Sei lá, um Toon Sanity novo Sei lá, aquela coisa, né? De passar pra nova geração E querendo ou não, é, hoje O mobile é parte muito importante do, da, da experiência De um monte de gente que não tem acesso A, a todo esse, esse Esse aporte de computador e console, né? Então eu acho demais que tá tendo Uma, uma coisa assim Então... É isso aí, olha só, Crash subindo, batendo um Esse brilho com que eu não gostei muito, mas a animação dele tá muito legal O do Crash, a do Crash tá super maneira, tem uma fumacinha saindo atrás do de pé dele Essas sombras projetadas no cenário são maravilhosas É um negócio assim que eu não lembro de ter visto tão, tão bem aplicadinho assim Tão gostoso antes. Tem um, também lá no fundo do cenário, você consegue ver que a, a parte mais distante tá com aquele filtro azulado, né? aquele haze, aquela névoa azulada que é a. a, a como é que chama mesmo? <risos> um efeito atmosférico, né? De profundidade atmosférica ali. Que uh, faz, faz uma separação muito legal do que tá na frente do que tá mais ao fundo. Essa iluminação dá um charme muito especial. Muito legal ver isso. É, tá, tá. Me parece. Muito refinado, olha que legal essa sequência de coisinhas diferentes caindo. Parece que não é uma coisa que foi feita rapidinho à toa só pra fazer um cash grab assim, né? Eu achei bem legalzinho. A gente vai ter que jogar e ver até onde o jogo permanece divertido, né? Porque no final das contas o mobile não acaba sendo isso, né? Ele é uma experiência que te segura por um tempinho e, e depois você acaba de embora. Mas se tiver sempre um vilão novo. Acontecendo, desafios diferentes que nem esses daí, cara Nossa, eu acho que vai ser algo realmente interessante eu Gostei demais do que eu vi por enquanto eu acho que isso daqui tá suficiente pra gente avaliar esse negócio Já meio que é o nosso preact aqui Bom, sempre uma primeira vez pra tudo E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse tipo de coisa aqui Eu pretendo fazer mais vezes no canal Se vocês acharem interessante Eu sei que eu tô maravilhado Com o modelo, com as animações com a proposta, eu achei a proposta muito boa, muito divertida Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas etapas de Crash Bandicoot Mobile Vamos ver se tem mais coisa e quando sair eu espero gravar um gameplayzinho aqui Porque eu estou achando realmente muito divertido a proposta e eu, eu gosto, vamos ver Ok galera, então... Muito obrigado por me acompanhar neste vídeo aqui. A gente se vê no próximo conteúdo no canal Brush Rush. Tem vídeo novo chegando aí, provavelmente, na sexta ou no sábado. E eu até arrisquei um pianinho aí, porque eu tô, tô começando a aprender comigo ruim, mas <risos> espero que vocês gostem, ok? Então, muito obrigado, valeu e... Falou!